Salve, rapa! Firmeza? Faz tempo que a gente não se bala, né? Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos falar um pouquinho de política, né? Não tem como sair da biosfera da cultura, tentar escapar pela poesia, tentar naufragar pela revista em quadrinhos se a gente não falar um pouquinho de política, né, mano? A gente tá nesse país... Tá... Nossa senhora, mano! Parece que a gente tá num pandemônio, é... literalmente abrir a caixa de Pandora e soltar um pandemônio ali. Eu sempre recluso a falar de Baal, né, mano, um dos demônios ali do ciclo do inferno, mas literalmente eu acho que o nosso presidente tá amarrado nesse ciclo aí e tá amarrado com Baal. Bom, rapa, muita gente discutindo tudo, mas poucas pessoas falando na campanha que a gente vai ter que enfrentar aí para governador de São Paulo, né? Acho que todo mundo tá pensando na presidência. Ai, quem vai ser o candidato a presidente? Ah, o Ciro vai a França. Até agora eu não entendi o que, que tem a ver o Ciro é, ser candidato a presidente e o Ciro ir a França. Sinceramente, tá foda esse discurso aí, né, rapa? Vamos se conscientizar também que a gente tem uma besta fera, tá ligado? para enfrentar. A gente tem que principalmente tirar esse genocida de onde ele tá, certo? Então eu quero contar com vocês a gente começar a pensar nessa coisa de governador, mano. Uma coisa tão importante, né, mano? Que mexe com a nossa saúde, que mexe com a nossa moradia, com a nossa alimentação também, porque não é só o cara ali que está prejudicando. Se a gente pôr aí o governo de São Paulo na mão errada, nós vamos pastar mais nada-nada. Se eu ver, quando o PSDB entra no governo e fica 20 anos, né? 18 anos em diante, meu Deus do céu, eu quero nem pensar, rapaz. Duas décadas, né, mano? Então eu queria chamar vocês a refletir. Queria que vocês me orientassem aí, colocasse aí nos comentários, sal do canal. Pô, Ferrez, eu apoio, não apoio, tô pensando em tal candidato, tô pensando tal. Esse cara, ele é de verdade comigo, esse cara conversa com o que eu acredito, tá ligado? Porque, mano, na moral, o negócio tá à moda caralho. Nós estamos deixando de debater as pautas importantes. A gente se deixou ser pautado por esse governo, então assim, o cara fala uma coisa de manhã, a gente rebate à tarde. Fala de manhã, a gente rebate à tarde. E a gente deixou de verdade de se importar com as coisas que, que a gente tava pautando ali, né, mano? Que é a luta pela igualdade, as pessoas voltarem a comer em São Paulo. Quem disse que a gente... Quem diria, né, mano? Que depois de dois anos só, a gente lutaria pra tá comendo. Pra tentar comer, tá ligado? Então eu quero chamar vocês nessa missão aí. E muita gente tá me perguntando quem eu vou apoiar pra governo de São Paulo e tal. rapa na moral... O bagulho eu nem sei, mano. Nem sei quem eu vou apoiar para o governo de São Paulo. Mano. Um cafezinho revés. Oh, obrigado, Guilherme. Valeu. Então não sei se eu vou apoiar o Bolos, não sei se eu vou apoiar. Tá ligado? Não sei que nem quem são os outros candidatos, na verdade. Mas coloque aí no seu comentário o que você acha, quem você vai apoiar, tá ligado? Quem você pretende apoiar, quem conversa mais, quem tá de repente dentro da sua casa, quem possa ser uma pessoa que tenha de verdade a ver com seus problemas irmão o papo é sério mano pode parecer debochado mas é sério Ó, eu vou te falar uma coisa falar de problema muita gente vai falar pregar a solução é para poucos trazer a solução para nossa vida é para poucos e ainda encampado por um movimento popular encampado com a militância que vocês têm na rua encampado pela verdade são poucos que vão trazer então pensa bem. Começou, irmão Se não, de repente não começou pra você Você vai sofrer os predicados lá atrás Ó, na prefeitura Nós já estamos tá, sofrendo, estamos não? Já não estamos não? Já não estamos sofrendo? São Paulo já não mudou? Depois que mudou o prefeito Que inclusive nem tá governando É o vice que tá governando Tem um passado bonito esse vice, né, mano? Então tá na hora da mudança, rapa Vamos se orientar tá ligado, vem com nós, não vamos começar atrasado, não vamos ser o resto do papo, não vamos ser o resto de feira, tá ligado, o fim do rolê, vamos estar tá no bagulho da disposição mesmo, mano vem com nós, tá bom, deixa o seu comentário aí, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, só se você gostou, se não gostou também, boicota o canal, fala mal, vai lá pro Frota, fala, Frota, fecha o boate, que o bagulho tá louco, entendeu, deixa os moleques só entregando Uber pra vocês, né? Que é o que a gente quer. A gente quer só que entrega a comida. Não quer que faz festa, não quer que vive. Favela só serve para entregar, não é não? Pra limpar a casa, para esses bagulho, né Vocês já entenderam as ideias, tá bom? Um grande abraço, eu vou tomando meu cafezinho aqui e a gente volta em breve. Axé pra vocês.